Oi amigo, oi colega, amigo mecânico, reparador ou entusiasta é, Estamos aqui com mais um vídeo, com, com a série é, Pergunta para o Alê, que o Alê responde O Alê sou eu, sou Alexandre Silva né? Estamos aqui falando da oficina de direção hidráulica EK E agora é noite, aqui né? em Volta Redonda Então o nosso boa noite, você que nos vê aí pela noite, né? Ou pelo dia seja muito bem vindo ou pela tarde quem sabe pela madrugada você que está em casa né restrito aí cumprindo com, com o seu dever civil certo sobre essa ordem vamos ficar em casa então nada melhor do que curtir um vídeo né tomando aqui uma água e tome mesmo bastante água para não desidratar tome sol sempre que possível né, para poder aumentar a sua imunidade, vitamina B, D, D3 né? e assim vencemos aí essa etapa desse tempo difícil que estamos passando mas veja bem, eu venho aqui por esse vídeo para poder tentar é, minimizar as dificuldades que aparecem na sua vida e uma delas pode ser, pode se identificar com essa pergunta que me fizeram é, no canal é, alguns dias, algum tempo atrás Certo? É, e a pergunta é a seguinte: Ale, sinto que ao virar minha direção ou volante para um dos lados, sinto ruído seco. Escuto ruído seco logo abaixo do volante. E o esforço tem sido maior na retornabilidade do volante. Quer dizer, você entra numa curva para a direita ou para a esquerda. E o volante não retorna facilmente Ele não retorna como antes Você tem que ajudar ele a retornar É esse o seu problema? É essa a sua pergunta? Você está com dificuldade em retornar A retornabilidade do volante não tem sido igual E você sente um ruído, um, um chiado, um chio Quando você esterça? Foi a pergunta que nos fizeram ali O nosso amigo é, seguidor do canal Muito bem isso daí pode ser por algumas razões, a primeira delas, que eu posso é, pontuar aqui, é rolamento da coluna de direção. A coluna de direção que fica acoplada aí ao volante, tem uma coluna que desce, né? uma espécie de uma barra, ela geralmente ela é articulável no meio ou na ponta, tem aí um, um unhãozinho que é articulável, né, com a cruzeta ele vira para a direita Para a esquerda, conforme você indica Ou determina aí pelo volante Então nessa coluna, geralmente Existe uma capa Que é fixada ao painel E a barra passa por dentro Então é, Essa barra ela é acompanhada Geralmente com um rolamento Geralmente são dois rolamentos, um em cima E outro mais embaixo Esse rolamento geralmente é de rolete É um rolamento que tem ele, ele é tem uma capa de plástico, geralmente, ou de ferro mesmo, ou de algum material né, de plástico, um nylon, alguma coisa do tipo E geralmente tem ali uns roletes lubrificados por dentro Quando esses roletes ressecam, ou eles saem do lugar, dá esse som de chiado, uma coisa meio estridente Algumas vezes chega a agarrar em alguns casos, e aí é, diminui... É, é, digamos assim A assistência em que a direção hidráulica Dá para o motorista No volante Diminuindo é, é lógico que quando você vai estressar Vai ficar mais dificultoso E no retornar também Nas curvas, o automático Vai restringir também um pouco Mas pode ser ainda Uma segunda Questão ou um segundo ponto De restrição Na, Um acoplamento no acoplamento da árvore da coluna de direção ou do munhãozinho ali que encaixa na coluna de, de, de, de na, na, na parte da caixa de direção com a coluna no girar ali desse munhão, no girar, existe geralmente uma proteção, um, um material de borracha ali à volta ou até mesmo carpete né, do painel ali próximo ao pedal da, da, do acelerador existe alguma coisa ali que também pode cair em cima desse ponto de acoplamento da coluna de direção fazendo também diminuir ou restringir ali o, o esterçamento então toda aquela pressão que a bomba faz para diminuir o seu esforço ela é restringida ela é reduzida então com isso também pode haver uma diminuição Desse seu, é, ou melhor, dizendo, pode haver um aumento do seu esforço E diminuição da pressão ou da assistência, melhor falando, da, da bomba da direção Então, é essa daí, é, é uma das perguntas que nos veio e aonde é a gente responde, tá? E assim a gente vai seguir aqui no canal, respondendo sempre uma pergunta específica Uma peculiaridade, alguma coisa relacionada à direção que pode estar acontecendo contigo, tá certo? No mais, manda pra gente é, pelo e-mail, o e-mail que está aqui abaixo na descrição, manda pra gente direção hidráulica, é, arroba direção hidráulica de arroba gmail.com. Você pode mandar imagens, áudio, vídeo, tá? Você pode mandar que a gente possa fazer uma avaliação mais específica e aí te responder assim que possível, tá? Pode ser que eu não responda no mesmo dia, no dia seguinte, mas eu vou te responder. Nós não abandonamos e antes consultamos e vemos cada pergunta ali em especial. Então você mandando por e-mail, fica um tanto quanto mais fácil para a gente, ok? Então fica aqui o nosso forte abraço e continua seguindo. Você que está vendo, clica aí no sininho, compartilha, certo? Se inscreve nesse canal porque vai dar força e você fazendo isso, o YouTube vai entender que aqui tem um conteúdo de valor e é interessante para boa parte dos motoristas é, que circulam pelo país, certo? ou melhor, que ainda circulam porque somente uma frota aí de, digamos assim, de profissionais que, que não podem parar né, o país é, estão rodando né? a maioria da população tem que ficar em casa mesmo e aguardar aí por um momento em que o papai do céu possa liberar a gente para as nossas atividades normais novamente, amém? Ok? Forte abraço e até mais!